E aí galera tudo bem com vocês Faquini falando no vídeo de hoje eu trouxe aqui essas quatro criptomoedas para a gente comparar a performance dela nessa última pernada de alto do Bitcoin a gente tem aqui no primeiro o próprio Bitcoin que saiu aqui da faixa de 34 que bateu aqui no dia 24 para 40 em poucos dias Solana também a faixa de 77 para 95 Luna saiu de 50 para 76 e a Vax saindo de 64 para 84 algo realmente espetacular foi esse momento essa pernada de alta das criptomoedas que aconteceu nesses últimos dias e esses quatro ativos aqui tiveram uma performance como vocês podem ver aqui na tela muito parecida e são quatro ativos que eu sempre venho recomendando, pelo menos para que você estude, para que você entenda para que, que eles servem, cada um deles, porque eu acredito que eles têm potencial para ir bem longe. O Bitcoin, nem precisa dizer, né? se você não sabe para que, que ele é, ele é a maior reserva de valor, a criptomoeda mais antiga, mais segura e melhor que você deveria ter mais da metade do seu portfólio criptográfico nela tá Solana Luna e avax são outros tipos de criptomoedas focada em outras coisas já tem performances totalmente diferentes Luna é a criptomoeda do ecossistema Terra que é um gerador de stablecoins com a Luna você dá o lastro, vamos dizer assim, para criar outras stablecoins. E nos últimos dias a gente viu que o mundo necessariamente não é feito só de fiat, a gente tem sanções que podem ser aplicadas a países, e você, como um morador desse país, acaba tendo a sua moeda extremamente desvalorizada. Nós vimos que Luna aumentou bastante de preço nos últimos dias muito puxado obviamente por Bitcoin mas também por uma grande procura de stablecoins pessoas que querem trocar moedas que estão sendo desvalorizadas por conta de conflitos armados para criptomoedas que estão lastreadas com ativos que pode ser o dólar pode ser qualquer outra coisa mas você sabe que é um ativo que não vai ter essa desvalorização por conta de uma sanção que o governo quis colocar no seu país por exemplo então Luna faz parte desse tipo de ecossistema que cada vez mais pessoas vão buscar para recolher e guardar o seu dinheiro de forma muito mais eficiente do que guardar em uma moeda que pode ou não ter valorização ou ter algum tipo de valor no futuro, né? Se você está falando de dólar, aí ok, né? A maior moeda, euro, tá? Ok bem grande mas quando a gente começa a falar de shitcoins fiat né tipo uma moeda da Rússia a moeda do Brasil são moedas que não se dá para confiar no longo prazo pode acontecer qualquer porcaria com ela então é melhor você deixar o seu ativo em algo melhor Solana e Avax são duas redes aí que buscam né da escalabilidade da velocidade resolver o problema do Ethereum de congestionamento de altas taxas de processamento é as duas têm coisas em comum e também coisas diferentes. Então eu acho que faz sentido ter pelo menos um investimento nas duas redes, porque são coisas que se complementam no ecossistema como um todo, né? Nenhuma chega a solucionar 100% dos problemas, mas as duas solucionam boa parte dos problemas, pelo menos é o que estamos vendo acontecer, tá? Nada disso substitui o Bitcoin como reserva de valor, que é... Totalmente diferente de outras criptomoedas. Existe o Bitcoin e existe as criptomoedas que é o restante, que é do Ethereum para baixo. Do Ethereum para baixo são outras coisas que buscam resolver outros problemas, buscam fazer coisas diferentes. Se você vê aí um projeto, né qualquer coisa, qualquer projeto falando, ah, eu quero ser o próximo Bitcoin, já torce o nariz, fala, ih, não quero, deixa para próximo. Por quê? Porque já existe o Bitcoin e. Para superar ele, cara, vai ser muito difícil, vai ser extremamente difícil, quem sabe até impossível, porque é algo que já foi adotado massificadamente pela população global, pelos institucionais, governos estão regulando e regulamentando e legalizando. Então vai ser muito, muito, muito difícil algo substituir o Bitcoin como moeda. É a mesma coisa que você falar que a partir de agora o ouro não vai mais valer nada e agora vai valer, sei lá, é o granito. Então não, não existe, não vai acontecer, pelo menos nos próximos 100 anos não vai acontecer, esquece. Essas quatro aqui são criptomoedas muito interessantes para você colocar no seu radar. Se você ainda não tem, é bom que você tenha uma parte do seu capital investido nelas. É uma boa estratégia de diversificação, inclusive, tá? Mas lembrando, a maior parte, eu, pelo menos nos meus investimentos, eu deixo em Bitcoin, porque é o que eu acredito que faz mais sentido o restante vai ser uma competição, um banho de sangue para ver quem vai resolver os mais mais problemas da melhor forma, mais eficiente, com mais parceiros, com mais empresas e aí vai sair vencedor. Eu não acredito no mundo on-chain, né? No mundo on-chain não que é isso é errado. No mundo mono eu acredito no mundo multi-chain. multi, -shine. multi -shine, o que, que é? São várias cadeias justamente essa Solana, Vax, Matic Ethereum são várias cadeias que Vamos acabar se especializando, vamos começar a criar um público fiel que vai usar os aplicativos nessas redes. Obviamente temos aí a possibilidade de interação entre as redes, então mesmo eu sendo um usuário fanático de Solana, eu posso interagir com um aplicativo, sei lá, da rede Avax, da rede Ethereum, porque tem essa interoperabilidade, tá? Então eu acredito no mundo mais Multishine, então não necessariamente você precisa focar em um só e investir tudo porque vai ser aquele lá que vai vencer, você pode diversificar porque provavelmente, pelo menos no médio e até um longo prazo aí de décadas vamos ter Multishines, pode ser que no futuro tudo depois se converta para uma coisa só mas eu acho que ainda não é o caso para falarmos disso, beleza? Deixa aí seu comentário sobre o que, que você acha dessas criptomoedas, se você tem investido, se você ainda não tem, se você pensa em ter. E não se esquece, se inscreve no canal para receber mais notificações de vídeos sempre que tivermos novos vídeos por aqui. Eu te vejo no próximo